Será que você acorda e se pergunta o que é mais que eu posso fazer? Ou será que algum dia você acordou e disse eu quero mudar o mundo? Então, esse vídeo é para você! Olá, eu sou a Lígia Costa, do Thank you God Today. E sim, hoje é o um grande dia para você viver com mais propósito. Para você trabalhar com mais significado, sair da zona de conforto e liderar a sua carreira. Será que algum dia você acordou e se perguntou o que mais que eu posso fazer? Como eu posso contribuir mais? Eu quero mudar o mundo. E as pessoas viram para você e falam, ah, você é utópico. Ah, se liga, como assim querer mudar o mundo? O que eu trago aqui é, é na verdade, de, eu quero encorajar a você, não a mudar o mundo, mas talvez mudar o seu próprio mundo. E isso é, sim, super possível. E a partir do momento que a gente passa a, a cultivar mais empatia, mais compaixão com todas as pessoas ao nosso entorno, a gente já está mudando o nosso próprio mundo. Talvez vocês possam achar que uh, ah, isso é só para quem pode. Não. Eu vou te dizer que, na verdade, você não precisa publicar nas redes sociais toda vez que você fizer algo né, que contribua com o seu entorno, mas sempre que possível você pode fazer porque isso vai contribuir com a sua satisfação. A gente tem aí uma série de pesquisas né, que dizem, inclusive a pesquisa do MIT, do, do Instituto de Massachusetts, ele fala que a satisfação ela vem a partir do momento que você transcende o seu eu, ou seja, quando você é capaz também de contribuir. Eu queria trazer para vocês aqui duas formas onde você pode cultivar a empatia, né, criar mais conexões com as outras pessoas e contribuir para a mudança do nosso próprio mundo. A primeira delas é quando você consegue enxergar a similaridade. Ou seja, quando você se coloca num papel de que o outro ser humano é exatamente um ser humano igualzinho a você. Ter a empatia, liderar as pessoas, independente do seu cargo, independente da sua posição social, e entender que existe um ser humano exatamente igual a mim, já faz de você uma pessoa que vai mudar o seu mundo, porque você vai trabalhar e atuar com aquela pessoa com uma nova gestão. E o segundo formato é quando você é capaz de oferecer ao outro uma gentileza, o seu tempo, ou um café. Né? A gente que mora em grandes cidades, quantas vezes a gente passa... Né? e finge que não existem outras pessoas no nosso entorno. E aí eu, eu digo, não, você não precisa comprar um café para ninguém se você não quiser, mas talvez oferecer o seu olhar e um bom dia já significa estar oferecendo alguma bondade para o outro. Então essas são duas formas muito simples que a gente não gasta nada com isso, mas que a partir do momento que a gente faz, né, que a gente entende que somos um ser humano igual a qualquer outro, e onde a gente oferece a nossa gentileza, a gente já está, sim, mudando o nosso próprio mundo. E eu quero trazer para vocês aqui um exemplo, que está já girando nas redes sociais, de como o Alok né, tem feito e tem contribuído para um mundo melhor. E se você também está contribuindo, divide aqui com a gente. Bom, galera, eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo, e eu espero que ela possa trazer uma nova perspectiva sobre a vida para vocês.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 grandes coisas, mas talvez divida aqui com a gente alguns exemplos, seja de gentileza ou uh, de bondade que você tem desenvolvido para transformar o seu mundo. E super obrigada por estar aqui, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e muito obrigada por querer ser a melhor pessoa que você pode ser, isso já é o suficiente.